E se você fosse um bebê, saberia responder sobre seu futuro, quais amigos iria ter, quais erros cometeria, quantos acertos conseguiria. E se você fosse um bebê, saberia para qual faculdade iria, particular ou federal, se vai ser na sua cidade ou a milhares de quilômetros. Compartilhar os melhores momentos da sua vida Com sua família e amigos Ou viveria na solidão Se iria ter um ensino de qualidade Ou um ensino de verdades E se na infância Você soubesse que o futuro Está mais próximo do que imagina Se assustou? Ainda há tempo Vem aí, Vida de Estudante, toda quinta, no Canal dos Tigres.